Primeiro fato, segundo fato, terceiro fato, quarto fato e quinto fato. Aquário, primeiro fato. Um relacionamento onde uma pessoa é mais séria e racional e a outra é mais sensível, emotiva, mesmo que tenha o lado emocional equilibrado, é como se uma pessoa estivesse esperando a atitude da outra e pode estar gerando um pequeno conflito. Porque cada um é o que é. E demonstra de um jeito único. Também tem pessoas aqui deixando de serem tão duronas consigo mesmo, soltando cascas e lidando melhor com suas emoções. Segundo fato, uma pessoa sedutora, apaixonante, que vem para sua vida para algo sério. Também pode ser você que está se jogando em um objetivo maior. Sabe aquele momento que a coragem fala mais alto? E você está se sentindo bem para fazer acontecer? Também pode ser você que está se jogando em um objetivo maior. Sabe aquele momento que a coragem fala mais alto e você está se sentindo bem para fazer acontecer? Esse é o momento. Terceiro fato. Aqui está parecido com a leitura de Capricórnio. Parecida, é como se estivessem complementando. Mas aqui é como se alguém exigiu muito de você e te deixou na pior. Pode ser você que em algum momento tropeçou, pensando que estava tudo certo, tudo estável. E aí, uma situação nova surgiu. E tem também uma situação de alguém que está tentando mudar de vida... Porque vem de fases muito complicadas. Quarto fato. A roda vai girar do jeito que as coisas estão, não ficam. Porque se você estiver no chão, machucado, as coisas mudam. E mudam para melhor. Mas, você tem que acompanhar... As oportunidades que vêm. Então, vai ter melhora na sua vida. Chega de ficar no chão sem ânimo. Você é merecedor de tudo de bom. Que está disponível na existência. Não aceite menos. Não fique só nessa situação. Você pode mudar a sua vida. E quinto fato... Parece que tem pessoas cansadas de conviver em um meio onde não há confiança. É como se você estivesse dentro de uma casa repleta de confusão e aí você abre a janela pensando em como seria se estivesse em outro lugar. É como se você estivesse em outra frequência, se vendo já em uma nova versão com tudo diferente, e é isso, você é o criador da sua história, algumas situações chegaram até você, mas isso não quer dizer que não dá para mudar, dá sim, e para melhor sempre, tá bom? Gratidão.